Oi Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou falar sobre beleza. Você acha bonito? Eu nunca me achei bonito. As minhas primas são maravilhosas e quando a gente chegava na família, os tios já falavam... Essa prima é bonita, essa prima é linda, mas a Ana ela é muito legal. Ou então, a Ana é muito inteligente. E eu acho que eu cresci com isso e quando eu me olhava no espelho, não tinha nada a ver com o que tá na, na novela, com o que tava nos filmes, com o que tá no Instagram agora. E eu me sentia, assim, totalmente fora do pacote. Sempre me senti feia e isso, às vezes dói, às vezes não, depende do dia. E eu não sei você, mas eu já escutei muito que Jesus é feio. Que Jesus era feio, que a aparência dele era ruim. Pesquisando sobre isso, se você for procurar onde na Bíblia que está escrito que Jesus é feio, você vai encontrar Isaías 53, 2, que está escrito assim. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Em outra versão, para ficar mais claro ainda. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático. Não tinha nenhuma beleza que chamasse a atenção ou que agradasse. Tá falando de Jesus. Isaías, o profeta, tá dizendo que Jesus não tinha beleza e que quando você olhava para ele, nada agradava. Só que quando você coloca esse versículo, que é o mais usado para refutar essa questão... No contexto, eu vou ler para você o que está escrito, de 52, ali do 13 ao 15, até o 53.6, que é onde esse versículo está colocado. Começa assim. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifarão muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que lhes ouviram, entenderão. Quem deu a crédito a nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Aí agora vem o versículo, né? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. E aí continua. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, dele não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você entendeu do que que tá falando? Esse pedaço tá contando exatamente a profecia do, da crucificação de Jesus. Então, eu entendo que nessa parte, quando tá falando de que nele não se encontrava beleza nenhuma, tá falando justamente de quando ele tava moído, acabado, batido, machucado, lá para ser crucificado. Quando você olhava para ele naquele estado de tão machucado, você não via beleza, você não queria nem olhar. De tanto que tava machucado, do tanto que estava oprimido, do tanto que ele estava triste, porque não só ele estava sangrando, não só ele estava chicoteado, mas ele estava ali recebendo dor, dor do mundo, dos pecados de todos nós. Cada vez que nós erramos, cada vez que nós magoamos o coração do Senhor, cada problema do mundo, a salvação inteira, todo o peso espiritual estava sobre ele naquele momento. Aí sabe o que veio no meu coração? O que eu quero compartilhar com você. Eu não acredito que Jesus era feio. Eu acredito que ele não tinha uma beleza sensual. Porque, vamos ser sinceros, esse Jesus de Netflix e da Globo no dia de Páscoa não tem nada a ver com Jesus. Jesus era judeu. Qual que é a imagem que nós temos física de um judeu? Narigão, barba, né? cabelo preto, mas moreninho do sol, andava no deserto. Não tem nada a ver com aquele branco do olho azul, loiro, bem romano, bem... Não, não é Brad Pitt. Mas... Ele tem beleza. Ele tem beleza não só porque os traços dele são bonitos, assim como o meu ou o seu. Ele tem beleza porque os frutos do Espírito de Deus estavam sobre ele. E as pessoas queriam estar perto dele porque ele transmitia paz, ele transmitia amor. Ele era o próprio amor andando sobre as, as águas, sobre o terra, sobre a vida das pessoas. Sabe quando você tá apaixonado? A primeira vez que você vê a pessoa, você fala, hum, feio. Mas começa a ter um relacionamento e de repente lá pelo segundo ano de namoro, você fala, nossa, ele é tão lindo. Porque você já tá amando a pessoa. É isso. Quando você ama alguém, a pessoa fica bonita, porque você vê nela qualidades. Agora imagina Deus sendo Jesus, que não tinha nenhum defeito e nenhum pecado como pessoa, como coração, sendo ele o próprio amor puro. Você acha mesmo que ele não tem beleza nenhuma? Mas quando a gente vai para o texto bíblico e fala que não havia formosura nele, nós estamos falando de um momento onde ele estava mal, onde ele estava triste, onde ele estava dolorido. Assim como eu e você temos a beleza do amor de Deus vivendo sobre nós, mas quando nós estamos tristes, o nosso semblante cai e a gente começa a ficar com o olho assim, a boca meio para baixo, sabe? Nós começamos a ficar desanimados e as pessoas olham para nós e não tem luz em nós, porque nós estamos mal. E é aí que eu queria trazer pra você essa reflexão de que a sua beleza não depende dos olhos de quem vê, mas de você. Porque é como você e o seu coração estão, que é o que as pessoas querem ver, porque se até Cristo, que era todas as coisas boas em uma pessoa só, passou por um momento onde ninguém suportava olhar pra ele, e isso não foi por culpa dele, foi por nossa... Quem dirá nós quando passamos por momentos tristes, momentos complicados na nossa vida, crises de ansiedade, estresse, nós temos todos o direito de não estar bem todos os dias. Então vida de Instagram e Facebook não é um objetivo de vida, mas vida de Cristo sim, e a vida de Cristo é muito além disso. Porque a beleza dele é a beleza de todas as coisas, do Criador. Ele não tinha algo que atraísse pessoas, por exemplo, mulheres sexualmente, porque ele era puro, puro de coração. Então, eu imagino que perto dele deve ser como quando você está perto de um bebê. Você acha lindo, você tem aquele carinho, mas você não pensa com malícia, sabe? E aí, para finalizar, lá em Gênesis, em 1, 26, diz assim, E disse Deus, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou o homem à sua imagem, e criou a imagem de Deus, macho e fêmea. Quando ele fala façamos, é porque que Deus está conversando com ele mesmo, como Jesus e como Espírito Santo. Então ele vira para Jesus e fala, então, vamos fazer ali o homem e a mulher igual a gente? As nossas semelhanças? Não importa se você acha que Deus tem nariz, dois olhos, uma boca e uma espinha na bochecha. Importa que o Espírito do Senhor é semelhante ao seu. E a essência dele é semelhante à sua. Então há beleza nele sim, e há beleza em você e a beleza tá em mim. Então quando a gente começa a olhar para a palavra do Senhor, ele diz que ele nos criou com Amor porque ele estava com o amor do lado dele, fazendo você e eu a imagem do amor e a imagem do Deus Todo-Poderoso para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos. Então, eu desejo a você que através do fruto do espírito de domínio próprio, você passe a ter uma estima elevada, e não precisa começar assim porque você tá com uma espinha ou um cravo, ou sua barba tá meio rala, ou você tá muito gordinho ou magrinho, ou vai na academia e nada acontece. É porque o Espírito do Senhor, que é maravilhoso e lindo e capaz de criar coisas maravilhosas como arco-íris e cachoeiras, é aquele que criou você, a imagem e semelhança dele. E quando você olhar para a palavra do Senhor e ver que teve uma vez onde ninguém suportava olhar para o rosto de Jesus, que era puro amor, é porque ele estava ali sofrendo por sua causa. Então, que em nome de Jesus você tome posse da beleza das coisas do Senhor. Que você se veja como uma criação de amor. E que quando você se sentir feio, você pense assim, não é a minha aparência, é o que eu estou sentindo. E eu... Por fé, vou resolver todas essas coisas na presença do amor. E todas as coisas vão ser melhores. Amém? Que o Senhor te favoreça.